Aoba, um. fala galera, beleza? Aqui Galera, hoje estou aqui para mais uma live jogando GSG Serve Minecraft da 1.8 até 1.19 Aoda Fala galera, beleza? Aluba seja bem-vindo Josiel do Silva breta. Está live já deixa o like no canal, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações Um ponto novo, não, um ponto dezoito aí galera, não presta atenção, não presta atenção, não presta atenção galera, não é um, não é um ponto dezenove galera, é um ponto dezoito, faz tempo que eu não gravo lá, isso é mal. Eleve! Faz tempo que eu não gravo lá, não tô acostumado. Ou é peças em cima galera, não vai... Nova FPS pode ver quanto entrar naquele banilho bem ali. Já era, o coisa sobe para 500. As informações aí para quem quiser entrar, tá bem aí na descrição. Ou seja, se você for celular, se você for mobile ou java, tá tudo aí na descrição. Entra aí em família e você vai entrar bem ali. Renascer, você cria sua senha no Minecraft de 1 até 1 1.8 até 1.18. E entra bem aqui, né, Sr. Balvan Miller. Alô? 5 real, filho. Se eu tivesse 5 real, colocava pra mim esse estupendo. Não reparem, gente, que eu tô rica. Aí não tá Aí tá Lagar, ligar. Oxi! Ah não, que merda, velho! Agora que eu percebi. Pera aí, família. Agora que eu percebi, tá errado aqui, ó. Pera aí, família, tá arrumando aqui, aí até melhor aí gente